Quem fala é o Irber. mais um vídeo de Finecraft. Agora eu posso me apresentar. Ozec. Oh, tá, eu vou me apresentar. E bonita. Aqui quem fala eu vou e eu tô... e tentar gravando o vídeo gente. é usante. Olha, até não dá lado. Eu pulo, fera, tô... joelha! Ah. Então, o vídeo que eu trago hoje... Uf, qual é mais um vídeo? É... Dá é, tá pra e o hoje o plugin de sentar aqui nas cadeiras. Olha, ah, e também neste server. Finalmente, finalmente, finalmente já dá para encantar. Ok. E então foi este vídeo hum, e foi.